Boa tarde, tarde. Quinta-feira, 5 horas, 5 e 3. Isto, o Facebook e os, as câmeras e as incompatibilidades continuam. Já não é o primeiro, eu sei o que é que estou a fazer. Portanto, uh, vou assumir que a responsabilidade não é totalmente minha. Como estão vocês aí desse lado? Muito bem, eu estou ótimo, obrigado. E estou aqui para mais um, mais um, um, um live durante 30 minutos. Partilhar um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos com um, os meus colegas de angarição imobiliária. E hoje preparei aqui um tema que eu acho que é muito importante, aliás, será o, o tema das próximas uh, quatro semanas e o que, o que, um, que a partilhar convosco hoje uh, tem a ver com o, os, os 4 P's do marketing. Os 4 P's do marketing. Um, o Kotler, no, no, na sua apresentação de marketing, dizia que havia quatro P's, um, o produto, o preço, o, a promoção e, o, e os canais de distribuição, o placement. E, e eu hoje vou falar sobre o primeiro, que é, que é muito importante. E que, olá, bom, olá Clara, tudo bem? E, e que eu acho que é mesmo, mesmo crítico e que um, e que, uh, acredito que algum, alguns, uh, algumas pessoas descurem. Um, este, este, uh, este, este tema para mim é muito, é muito querido e eu falo nisto algumas vezes e, e, e levo é isto muito a sério porque um, o, o, os consultores imobiliários esquecem-se que quando estão a promover uma, uma casa têm um produto em mão e têm um produto que deve ser visto como isso, deve ser visto como... Um, algo que vai ser comercializado e que uh, tem que ter um segmento-alvo, e tem que ter um público para quem vamos comunicar, uma forma específica de comunicação, uh, e aplica um, um bocado no um chapa 5. Uh, eu nunca percebi isso, nunca fez isso ser dito para mim, uh, e sempre achei que, sim, podemos podemos fazer algumas coisas de forma repetida, uh, devem ser feitas algumas coisas de forma repetida, todas as... Todas as, as as angariações devem estar, obviamente, num site imobiliário, em portais imobiliários. Todas as angariações, desde que seja possível, devem ter um cartaz de venda. Todas as angariações devem ter uma descrição. Isso, isso é standardizado, mas um, a promoção do imóvel é muito mais do que isso. E para percebermos, olha um, Inês, para percebermos o que, é que, o, o que é que devemos fazer em relação a um determinado um, a um determinado uh, imóvel, é, é preciso mesmo pensar-o como produto que é. E como produto que é, o que eu sugiro e o que eu, e o que eu digo é que, é que analisem um, estes 4 P's de, de forma independente uh, e, e ponham tudo a funcionar ao mesmo tempo, obviamente, senão não, não, não, as coisas não funcionam. Então vamos começar pelo primeiro P, uh, que é o, o, o produto. E o produto é muito simples, o produto é a casa. Uh, e, uh, e eu já, já tive esta conversa com alguns colegas e os colegas dizem, ah, mas a casa não se pode fazer grande coisa, não se pode, não se pode mudar um, e eu não concordo, eu não concordo com isso. Nós podemos fazer bastante, bastante coisas sobre, com, em relação ao imóvel, em relação ao produto especificamente e à forma como comunicamos esse produto. Como comunicamos para o público esse, esse produto. E um, uma das formas, um, uma das coisas que eu, que eu, vou, que eu vou falar hoje é, é, olha, é sobre o conteúdo do vídeo que eu publiquei no meu canal e que dá sete dicas para preparar o imóvel. Então a primeira das dicas é sobre a, a, a reparação e substituição de, de, de, de, de, de danos no imóvel. Um, não é aceitável que um imóvel que esteja para promoção tenha... Um, Uh, falhas, uh, pelo menos as falhas que são as falhas uh, elementares, que são as portas a chear, é, é as gavetas que estão empenadas, é, são aquelas, aquelas tiras do store que, que estão todas esgaçadas e que já tem muito tempo. Uh, às vezes coisas tão básicas quanto uma lâmpada que está num, num, num candeeiro e que está fundida, e, e, ou, ou, ou que está num, num, num lustre e que tem várias lâmpadas e que uma delas ou duas estão fundidas. Uh, Olá Lisete. E quando um, um, vemos, quando ligamos as, as, as luzes para fazer uma visita, nota-se nota nota que há aquele, aquele, um, aquela falha. E, e o, o problema disto é, é uma coisa muito simples, é, é quando vocês, quando nós vamos a uma casa, imagina que vocês são um comprador e vão a uma determinada casa, quando eu estou uh, uh, numa, numa casa e um, sinto que há desleixo e que há uh, falta de atenção no, no, perante estas pequenas coisas, o que eu vou pensar é que há falta de atenção noutras. Porque se a pessoa não cuida das mais pequenas, se não cuida daquelas que eu visivelmente me apercebo que estão uh, desgastadas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa provavelmente vai ter falta de cuidado com a manutenção e então eu, enquanto comprador, vou estar muito mais atento aos detalhes e a todos os problemas que existem numa casa. Portanto, eu, como angariador, tenho que alertar o meu proprietário para pegar nessas, nessas, nessas pequenas uh, falhas e repará-las todas. Não faz sentido nenhum que uh, uma casa seja mostrada com, com essas falhas. Portanto, esta é uma, das, é uma das questões que pode melhorar o vosso produto. Mais uma vez, recordo: estamos a falar do P, do primeiro, primeiro dos quatro P's do marketing, que é o produto. E o produto para o engarredor imobiliário é casa O número 2 é um, a, a limpeza. Malta, se vocês estiverem um, a vender fruta numa frutaria, se uh, as, as, as, as maçãs estiverem polidas e limpas e arrumadas, chamam mais a atenção é melhor do que se estiverem amontoadas ou caídas ou algumas peças tocadas. Aqui é igual, a casa tem que estar limpa, tem que estar a cheirar bem, não pode ter uh, uh, terra no chão, não pode ter os vidros sujos, não pode ter, uh, uh, não pode estar suja, basicamente, e muito menos cheirar mal. Portanto, esta é uma das segundas questões que é muito fácil também alertar os proprietários para, para manterem os quartos arrumados, fazerem as camas, uh, puxarem o autocolismo, se tiverem louça na, na, na, no lavatório, lavarem louça. Ou, no mínimo, na pior das hipóteses, taparem com um pano para não se ver que a louça está lá suja, mas, idealmente, lavar. Muitas vezes é só pôr na máquina, não custa nada. Nem preciso lavar a máquina. Uh, uh, ou pôr a máquina a lavar. A uh, máquina não nosso lado, mas, mas podem, pelo menos, uh, fazer com que, com que o proprietário uh, coloque... Uh, uh, uh, a louça na máquina, é, é, é, parece, parecem coisas muito básicas, mas acreditem, fazem toda a diferença. Fazem toda a, diferença. A, terceira, a terceira dica e sugestão que eu dou para, para que o vosso produto saia, saia valorizado é um, o declutter, é um, remover o excesso de, de tralha, ok? É isto mesmo, é tralha. Às vezes chegamos a uma casa e não dá para andar, não dá para ver o chão de tanta coisa que lá está. Isso tem que sair, tem mesmo que sair. A casa tem que se tornar leve e ampla. O comprador que vai à casa não quer ver a casa cheia de coisas, cheia de bagulho, cheia de móveis. Cheia de... Se as casas são pequenas e estão a ser vividas e, portanto, tem uma mesa no, no, no centro da sala ou os sofás, tentem, ou os sofás também dispostos para estar à volta da televisão, afastem-as, juntem-as às, às, às paredes, nem que seja para o processo de visitas, nem que seja para o processo de fotografias. Porque se eu conseguir ver mais espaço, conseguir imaginar melhor o que é que vou fazer com a casa no futuro, é isso que os, que os compradores pretendem, é isso que eles querem no futuro. Eles não querem chegar lá e estar uh, simplesmente a ver a casa do outro. E, e, e mais, e às vezes nem sequer conseguir passar porque há tão pouco espaço que é mesmo, é mesmo complicado. Outra coisa que também é muito importante é, e, e está, está nesta mesma categoria é retirar os uh, excessos de artigos de decoração. Um, eu vivi na, na casa da minha mãe, era só bibelôs por todo lado, porque ela seria a pior casa para mostrar. O que eu diria é, peguem nos bibelôs todos, tirem para fazer as fotografias garantidamente, depois sempre que tiverem visitas e se conseguirem fazê-lo, e obviamente respeitando aquilo que são a, a, a, a que é a sensibilidade do proprietário, não é? A, explicar que aquilo não vai ser a casa dele no futuro e que o proprietário não quer saber se ele tem uma coleção de gatinhos exposta ou de palhacinhos, ou de cãezinhos, ou de sininhos, ou de qualquer zinho que possa haver nos armários também. Tá não é esse o objetivo, tá bem? Um, o, o que o que o que é importante para vocês perceberem é que há formas pequenas formas de afinar o produto, pequenas formas de, de transformar aquele que é o vosso produto numa coisa que é mais vendável. Outra das coisas uh, tem a ver com o, tudo o que é roupeiros, uh, closets, gavetas, tudo o que são zonas de arrumação. Uh, por vezes é difícil, principalmente em casas pequenas, mas sempre que for possível façam com que um, essas zonas sejam... Um, o excesso de roupas seja retirado. Se houver uma arrecadação... Uh, se a pessoa tem roupa de verão e roupa de inverno e, e, e, e, e podemos pegar na roupa que não está a ser utilizada e colocar no outro lado, façam isso. Porquê? Porque o comprador, quando chegar à casa, vai abrir os roupeiros e vai ver um, um roupeiro que não está a arrebentar pelas costuras. Vai ver um roupeiro que tem espaço para a roupa daquela época e, portanto, vai perceber que aquilo é uma casa normal, onde ele poderá pôr as suas as coisas. Se o roupeiro está tão cheio, tão cheio que as portas nem fecham, imaginem qual é que é é que é a percepção com que o comprador fica? Isto tem tudo a ver com o produto, tem tudo a ver com, com, com, contigo enquanto angariador imobiliário que, hum, que vais obviamente sentir que isto, que, que isto está a favorecer o produto do teu cliente, está bem? Olha, já agora se, se está a ser útil, vai colocando aí, diz o que é que gostaste mais, diz outras dicas que possas, que possas achar importantes para, para que... que os colegas que estão a assistir possam ver também aqui no, no, nos comentários e vai, vai mostrando aí o, os, uh, os, os gostos e os corações que, que eu também gosto de os ver, está bem? Quarta dica. Um, esta dica é uma dica mesmo de vendas, é uma dica mesmo que, que eu, sugeria, que eu su, que su, sugeria já a vários, a vários clientes de, com casas em venda e que vou deixar aqui que acho que é fantástica, que é... Um, Usar velas aromáticas, fazer um bolo ou café, acabar de fazer. Estes, estes três toques são uh, muito, muito, uh, muito uh, intimistas, são muito caseiros. E uma pessoa quando entra numa casa onde acabou de ser feito, feito um bolo ou pão, uh, sente-se super confortável e sente-se muito bem, uh, sente-se mesmo como como tendo acabado de chegar à casa. A mesma coisa com o café, a maior parte das pessoas gostam do cheiro a café, portanto sugiro que, que possam utilizar isso também. É, é alternativa, se não quer uma coisa mais prática e, e, e que obviamente não é tão uh, natural, mas que funciona também, é acender uma vela aromática. Ao acenderem uma vela aromática as pessoas sentem que há ali um, conforto e sentem-se a chegar em casa. E é uma forma de melhorar o vosso, o, o vosso produto enquanto agredores imobiliários, está bem? Um, super, super importante para melhorar o produto uh, é a atenção às cozinhas e às casas de banho. São provavelmente os uh, locais do, do, da casa onde uh, um, as pessoas prestam mais atenção. A maior parte dos clientes prestam imensa atenção às cozinhas e às casas de banho uh, e isso uh, é, é mesmo importante para um ganhador imobiliário chamar a atenção dos seus, uh, dos seus proprietários, dos seus clientes, que aquela parte específica, se a casa em si é um produto, e é disso que estamos a falar, volta, volta, volta a relembrar, estamos a falar do primeiro P dos 4Ps de Kotler, que é o um produto, e se o, a vossa casa é um produto e tem que preocupar-se com a, com a apresentação desse produto para o público-alvo, que é o comprador, então as cozinhas e as casas de banho têm que, uh, têm que uh, ter atenção redobrada não se admite, não pode haver mesmo uh, torneiras a pingar, não pode haver aquelas portas mancas dos armários, uh, não pode haver uh, na cozinha aqu aquela, aquela bagunça toda, aquela desarrumação em cima das bancadas cheias de pequenos eletrodomésticos e de tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque as pessoas quando chegam à casa de banho, quando chegam à cozinha, além de quererem ver limpeza, número um, e, e, e tudo a cheirar impecavelmente bem, quase uma cozinha de um, de um restaurante profissional, uma casa de banho de hotel, o que querem é sentir que aquela pode ser a sua, própria, a sua casa de banho, aquela pode ser a sua cozinha. E portanto querem ver as zonas de trabalho, querem ver, imaginar a sua, a sua decoração, não querem ver uh, uh, os vossos bibelôs, os vossos ímãs no frigorífico, Devem ser tirados quando se vão fazer as fotografias. Tudo o que são aparelhos devem ser retirados também. Na casa de banho, isto pode parecer um pouco estranho, mas vocês estão a vender a casa. Estão a vender a casa e têm que preparar a casa para ser vendida. E, portanto, retirem escovas de dentes, pasta de dentes, perfumes, tudo o que são artigos pessoais, devem ser retirados. Porquê? Porque as pessoas vão ver a vossa decoração a e por muito que vocês achem que é lindo, que é maravilhoso, é vosso não é da outra pessoa e pode não ser interessante para outra pessoa uh, a ver a vossa decoração. Aliás, na maior parte dos casos, e o que os especialistas indicam é que não é, portanto, retirem isso. Um, se tiverem hipóteses, se tiverem essa, essa, essa possibilidade, um, utilizem uh, roupas brancas na casa de banho para criar um efeito SPA. É, é, é muito, é muito um, útil e faz com que as pessoas se sintam mais uma vez limpeza, uh, bem-estar e conforto também nestas nessa zona, zonas que, que é mesmo, mesmo muito importante. Um, mais uma dica para, para tornar a, a casa no produto que é e melhorar esse produto tem a ver com a luz. A luz é muito, muito importante e uh, eu chegava muitas vezes a casas uh, para visitar com compradores e as casas estavam com... Os cortinados fechados, os stores para baixo, as luzes desligadas e à medida que íamos entrando o, o, o, o colega ia abrindo os stores e ligando as luzes, não é a mesma coisa. Então, é super, super, super importante que quando alguém chega na vossa casa todos os stores já estão abertos, todos os cortinados já estão corridos e claramente, óbvio, e isto é obrigatório, todas as, as, as janelas já estão lavadas e os vidros estão tão limpos um, entrar, entrar luz na casa é super super importante se vão fazer visitas um as luzes têm que estar ligadas antes das visitas entrarem. Não, não é quando entram, é antes, porque a percepção que as pessoas têm quando se liga à luz e elas estão numa sala ou num quarto e ligam as luzes, é completamente diferente de quando entram na sala e a iluminação já está toda, toda, toda feita. Isto é duplamente importante nas zonas mais escuras. Se eu estou numa... numa num sótão que não tem nenhuma iluminação, numa cava ou num quarto interior, então as luzes têm mesmo que estar já ligadas. De preferência nessas zonas, a minha sugestão é que aumente a potência, a potência das lâmpadas. Porquê? Porque isso vai, obviamente, aumentar a, a claridade dentro dos quartos. Podem também usar um truque que é colocar espelhos nas paredes. Esses esse espelhos vão, vão uh, refletir a luz e vão não só aumentar a luminosidade como... Também dar uma percepção de, de, de uh, aumento do espaço. É, é, esta, estas dicas uh, têm, têm o objetivo de aumentar a luminosidade em cerca de 50%. Acreditem que, quanto mais luz, maior é a probabilidade de venda da casa, e por isso, melhor é a probabilidade de vocês, enquanto agregadores imobiliários, servi servirem bem os vossos, os vossos clientes e ao mesmo tempo terem o negócio concluído. Esta, esta última sugestão que eu vou dar é uma sugestão um bocadinho polémica, tá bem? E portanto, eu faço já aqui um, um, um disclaimer que é, uh, não é ver mal, isto não é para ser discutido, é uma opinião é, é, é, e, e, e se sentirem confortáveis com isto, muito bem, se não, eu vou dar na mesma, que é, mantenham os animais de estimação fora de vista e longe dos compradores. Eu sei que os animais são muito fofinhos e que irão rapor e que há compradores que gostam de cães, que gostam de gatos e gostam de lagartes e gostam de aranhas e gostam de, de peixes e gostam do que for. Mas é que a realidade é que vocês não sabem. O, o, o, os animais domésticos não sabem que está a acontecer uma venda e às vezes gostam de, de fazer festas e esfregar-se e há pessoas que não gostam. Há, há compradores que têm medo, há compradores que são alérgicos, há compradores que não gostam de animais e... O vosso objetivo enquanto angariadores e o, vosso, o objetivo do proprietário enquanto uh, vendedor não é vender a casa a uma pessoa que gosta de cães, é vender a casa. O vosso objetivo enquanto profissionais não é promoverem aquele imóvel para os cat lovers ou para os dog lovers, é simplesmente promoverem o imóvel e aumentarem o seu potencial. Os animais gostemos ou não têm um odor próprio e normalmente intenso. Pode ser, mesmo, pode ser mesmo muito intenso se for mais do que um e algumas raças, como sabem as, as pessoas que têm animais. Quem vive numa casa uh, e, que, e, que, um, e que tem animais não se apercebe do cheiro. Porquê? Porque está habituado, é normal, faz parte do, do, do, do odor da casa. É como um, um fumador que fuma dentro de casa e que não se apercebe do cheiro a tabaco. Uma casa de um fumador cheira sempre a tabaco uh, e quem não é fumador apercebe-se disso. Com os animais é a mesma coisa e isto não tem nada contra os animais, uh, mesmo nada contra, mas tem, tem tudo a ver com uh, potenciar uh, uh, o produto que é o vosso imóvel, tá bem? E portanto, esta são, são sete dicas que uh, podem utilizar, não têm custo, tirando a primeira que é a reparação, pode ter algum pequeno investimento mas não têm custos e isto é uma forma de poderem melhorar o, o, o vosso produto e, e ao, ao melhorar o vosso produto vão estar a, a, a torná-lo mais interessante a potenciais compradores, vão estar a servir o vosso proprietário uh, e vão, obviamente, estar a, a, a fazer o vosso, o vosso trabalho e isso significa que ao fazerem o vosso trabalho podem receber mais rapidamente a vossa comissão que é o objetivo de, é o objetivo de, de, de todos os engredores imobiliários, que é, obviamente, servir os clientes e ganhar e ganhar dinheiro com isso. Outras coisas que, que, que podem fazer para, para, um, para aumentar a qualidade do produto que é a angriação. Home staging. O, o, um, um, eu não sei se há é uma tradução para home staging, eu diria que é encenar a casa. É, é quase como se transformasse a casa num palco e arranjássemos da melhor forma possível, em termos estéticos, em termos de energia, em termos de decoração. E pode ser feito, eu não sou especialista em home staging, não, vou, não me vou pôr aqui a dar dicas de home staging, mas às vezes são coisas simples que se podem fazer. Por exemplo, se tivermos um sofá muito velho, já desgastado, colocar uma manta por cima ajuda. Se, se o sofá está em, bo, em, em boas condições, o facto de colocarmos algumas almofadas e uma manta enrolada em cima do sofá dá um ar mais, mais, mais uh, caseiro e mais acolhedor. Uh, o, a organizar com, com plantas também ajuda, colocar uma decoração na parede é, é, é ótimo. De uma maneira geral, há muitas dicas. A minha sugestão é que, eu não, vos, não vou falar sobre home staging não sou a mesma pessoa indicada para isso, mas podem podem pesquisar, pesquisem, homestaging, vejam dicas como é que como é que pode acontecer, como é que pode ser feito, implica investimento, implica às vezes uh, só algum gosto e, e pegarem coisas que existem já na casa e, e reorganizá-las, uh, mas uh, mas é uma é uma uma, uma área que eu sugiro que, que, que procurem e que vão e que vão uh, vão investigar. Outra coisa que, que, que é muito interessante e que podem fazer é uma, é uma ferramenta que está disponível em, em alguns portais imobiliários que se chama Virtual Home Staging. E este Virtual Home Staging é exatamente isto, é fazer um Home Staging através do, do, da vossa apresentação do imóvel nos portais imobiliários. O idealista, eu sei que, que tem este, esta ferramenta disponível, um, para, para profissionais e não só, e uh, eu sugiro que uh, vejam com eles. A fotografia fica com, com uma espécie de um filtro e, e pode-se perceber um, a, a imagem real do, do, do quarto, da sala, da cozinha que está, que está a ser alvo de homestaging virtual e, e podemos correr o filtro e ver qual é que é a transformação que é proposta de forma virtual. Eu acho que é uma excelente ferramenta, é uma forma muito, muito interessante de, de poderem promover o, o imóvel e na realidade o que estão a promover é o potencial que o imóvel tem. É isso que o homestaging faz, o homesteading quer, é, é, é quase como fazer... Uma, colocar uma maquilhagem no, no, no, no imóvel e, e, e é uma, uma dica que eu vos deixo. Outra, outra, outra sugestão que é também tem a ver com, com, com, com o P do, mais uma vez, estamos a falar dos 4 Ps. Este é o P do, do produto e, e o produto, neste caso, para os agregadores imobiliários, para quem vos estou a falar, para os meus colegas, é a casa. Ok? transformem, maximizem o potencial desta, desta um, um, deste, deste produto para que os vossos clientes proprietários se sintam servidos, para que os clientes compradores que visitam o imóvel uh, se sintam mais atraídos pelo, pelo mesmo e, obviamente, concluam o negócio da melhor maneira. Não estão a enganar ninguém, estão simplesmente uh, uh, uh, a potenciar o, o, o imóvel. É como se nós fôssemos para um primeiro encontro e nos arranjamos um pouco mais. Tínhamos uma roupinha um bocadinho mais, mais, mais, mais, uh, mais uh, engraçada. Uh, as senhoras, talvez, é, metem uma, uma maquilhagem. Os homens têm o cuidado de fazer, fazer a barba e, ter, e dar ali um jeito no, no seu visual. Porquê? Porque estão o no sabor no seu melhor nível para serem mais atraentes. E que é igual. Nós estamos a, a, a transformar aquele produto numa coisa mais, mais interessante para quem está uh, do outro lado. Coisas que eu raramente... Obrigado, estou a gostar muito desses corações e desses gostos. Boa, boa, boa, boa. excelente. Um, uh, o... Coisas que, que, eu, um, que eu vejo muito, pouco, muito poucos angariadores a fazer e que é, é uma sugestão que quero deixar. Um, vejam, tenham cuidado de escrever numa folha... Uh, quais é que são os pontos fortes da vossa casa, da casa que estão a promover? Uh, quais é que são os pontos fracos da mesma casa? E a vossa função, enquanto marketeer daquela casa específica, enquanto agente engariador responsável pelaquela casa específica, é potenciar os pontos fortes e tentar minimizar os pontos fracos. quê? Porque... Porque sim, porque é, é essa a vossa função enquanto a responsável pela promoção do imóvel. Se o proprietário vos confia o imóvel para promoção e vocês estão a fazer a promoção daquela casa, é isso que vocês têm que fazer. Mas para isso têm que identificar esses pontos fracos um, de um lado e os pontos fortes do outro. Ah, e podem-nos fazer, isto é, é, é muito bom porque cria uma, cria uma, uma união e uma linguagem em comum, podem-nos fazer e devem-nos fazer com o vosso proprietário. O próprio o proprietário é a pessoa que mais conhece aquela casa. Ele sabe por é que escolheu a casa no, no momento em que a escolheu. Ele sabe por é que sabe quais é que são as, os pontos fracos da casa porque vive lá e pode vos ajudar nisso. Portanto, não tenham não tenham mesmo não mesmo problemas de o fazer. Por último e para para para deixar já um um, um teaser um, um, uma luz para a próxima para a próxima semana vou falar do, do, da promoção na próxima semana, o segundo P é a promoção, o que é que podemos fazer para promover um imóvel, vou dar uma lista de pelo menos 20 coisas que podem fazer para promover os imóveis e portanto estejam cá na próxima quinta-feira às 5 e, e vou falar do, do, do, da segmentação é, é, é, é super importante perceberem para quem é que aquele produto vai quem é que é o público-alvo do produto que, que vocês estão a, a, a promover. Porquê? Porque é, é para essas pessoas que vocês vão comunicar. Se, não, não, não comuniquem para toda a gente. Não vale a pena. Se vocês têm um T0, não vale a pena comunicar para famílias que têm, muitas, muitas, que têm filhos. porque Porque não pode ser. Eles não vão querer aquela casa. Também não faz sentido comunicar casas gigantes para quem tem orçamentos pequenos, portanto, e estou só a dar dois exemplos muito, muito básicos para vocês perceberem que há de facto uma segmentação e nós temos que perceber quem é que é a pessoa que compra esta, este produto, qual é que é o orçamento que essa pessoa tem, quais é que são as aspirações que essa pessoa tem, como é que ela de, de facto vai procurar a casa para quê? Para podermos fazer a promoção para aquela pessoa, comunicar com aquela pessoa na linguagem que ela fala e na linguagem que ela entende, está bem? Um, foi o, o quinta às 5 desta semana, 30 minutos de, de, de algumas dicas para agregadores imobiliários. Foi um imenso prazer estar aqui convosco. Uh, muito obrigado, muito obrigado por estarem. Uh, muito obrigado por verem se não estão exatamente uh, quinta-feira às 5. E, e para a semana estou cá, estou cá outra vez com uh, o segundo P do... do do marketing, que é a promoção, tá? Obrigado, foi um prazer, até para a semana.